Você está com dificuldade de terminar aquilo que você começava? Começava muita coisa e terminava poucas, muita iniciativa, pouca acabativa. Então é incrível o poder dessa erva para te ajudar a conquistar o impossível. Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre a planta da disciplina, o jambolão. Gente, então falando sobre o jambolão, ele é uma planta pura do primeiro chakra, que age né, no nosso campo energético, de modo a reenergizar esse nosso centro energético de consciência, para que a gente consiga ter aquela ferramenta, até aquele empurrãozinho a mais, para ficar uma pessoa mais equilibrada e ter os aspectos da nossa vida cada vez mais uh, alinhados né, com aquilo que a gente veio realizar e concretizar nessa terra de meu Deus. Então, muitas pessoas entendem, mas caso você seja novo nesse universo, Caso você esteja despertando, caso você tenha sido recém-recrutado pelo reino vegetal para estar aqui e aprender mais, para se tornar aquela ovelha verde da família, eu vou explicar rapidinho o que é o primeiro chakra, tá bom? Então, da base da coluna até o topo da cabeça, da base do cóccix até o topo da cabeça, um pouquinho acima, a gente tem sete centros de energia que são os chakras. Cada chakra está ligado a um aspecto nosso humano, a sentimentos, pensamentos, emoções, que estão relacionados né, com a nossa vida em sociedade, a nossa vida com nós mesmos, né, o nosso poder pessoal, com alegria, com perdão, com mágoa, raiva, rancor, angústia, projetos, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, como eu me relaciono, meus pensamentos, meus sentimentos, a minha forma de me conectar com a espiritualidade, se eu tenho espiritualidade, se eu sou uma pessoa cética ou não. Enfim, tudo aquilo que torna os humanos humanos estão relacionados com os chakras. E daí o primeiro chakra, que é onde o jambolão age, está muito relacionado com a nossa estrutura e a nossa base de vida. Não é à toa que esse chakra chamado chakra básico ele fica na base da coluna. Vou pedir para o pessoal que na edição colocar uma representação né, na coluna onde é que fica o primeiro chakra com uma setinha apontando para lá o que acontece né? o primeiro chakra está muito relacionado com aquilo que para a gente está relacionado com a nossa sobrevivência o que que você precisa Léo o que que você precisa para viver dinheiro o que mais saúde uma casa precisa de uma moradia um teto uma estrutura uma rotina então dinheiro tudo isso que o Léo falou tudo isso que eu complementei passa segurança Faça estabilidade. Como é que seria sua vida sem dinheiro? Ah, infeliz. Infeliz. Você ia saber o que você pode fazer? Você se sentir limitado, não ia? Uhum. Você ia poder fazer aquilo que você quer? Não. Você ia ter certeza sobre aquilo que você vai fazer? Não. Geralmente as pessoas elas têm que vender o almoço, é aquele tipo de pessoa que vende o almoço para comprar a janta. Está sempre inseguro, está sempre correndo, está sempre ansioso, está sempre indo atrás. Não para. Por quê? Porque ela não tem segurança. É que ele, não é falta de fé. Mas é aquela falta da certeza de que amanhã aquilo vai estar garantido. É aquela falta de certeza de que amanhã aquela estrutura vai estar presente. É a estrutura, é segurança, é instinto de sobrevivência, é eu estabilizar, é eu ser dono da minha vida. Quando eu estou com isso organizado na minha vida, o meu primeiro chakra está legal, está equilibrado. Quando falta algum aspecto desses que a gente comentou na nossa vida, nosso primeiro chakra é oscila. Então, quando eu estou desempregado, quando algum parente meu é desempregado, quando eu fico doente, eu não consigo conquistar aquilo que eu começo. Quando eu tenho muita iniciativa, pouco acabativa. Quando eu tenho muitos projetos que eu não consigo dar conta de tudo, não consigo falar não e, por orgulho, eu assumo tudo. Quando eu estou com muito peso nas costas, quando algumas pessoas, né, eu, por exemplo, quando a gente fica muito atucanado, aqui no Rio Grande do Sul, atucanada é a pessoa que está muito corrida, a pessoa que está muito preocupada ela não consegue lidar com os vários projetos, ela vai ficando preocupada, e daí possível que ela, ela fique carrancuda, parecendo o Ravengar, Ravenga, eu acho de uma novela antiga da TV, vai ficando que ela carranca, vai ficando brava, fica preocupado, não consegue ter leveza. Então essa falta de estrutura, essa falta de segurança na vida, não só desequilibra o primeiro chakra, como gera um peso nas nossas costas. Porque a gente tem que estar sempre correndo, sempre indo atrás, sempre correndo, apagando incêndio, correndo, resolvendo B.O. Então a gente não consegue relaxar. A gente não consegue ter aquela segurança de que tá, resolvi tudo minha vida amanhã, na hora que eu chegar aqui, vai estar tudo certo, vai estar tudo no mesmo lugar. Não. Pessoa com o primeiro chakra desequilibrado é como se a vida dela tivesse bagunçada. Pessoa com o primeiro chakra desequilibrado é como se a vida dela não tivesse uma ordem a ser seguida. Isso pode ser gerado por indisciplina, por procrastinação, por demora, por enrolação, por querer começar, por ter tanta coisa na bandeja para ter que fazer, que não consegue dar prioridade. Aí por isso que ela não consegue dar prioridade, ela não consegue dizer não a novos projetos. Olha, Léo, agora não. agora falando agora não consigo, oh, agora estou sobrecarregado. Tá, eu consigo fazer isso, mas você precisa levar isso aqui para fazer, para a pessoa resolver. Não, a pessoa ela abraça tudo, ela começa tudo e não consegue terminar tudo. Então ela falta né, essa acabativa, isso faz ela ficar uma pessoa ansiosa, né, desnecessariamente, porque ela poderia muito bem falar não, agora não consigo, e resolver esse orgulho, né, e conseguir uh, equilibrar, ter disciplina, para ela ter um pragmatismo. O que é a pessoa pragmática? É a pessoa que segue o um método. né? Seja pragmático, siga o um método. É uma receita, é um passo a passo. Então, se existe pragmatismo, se existe agenda para a gente se organizar, se existe... Uh, lista de prioridades, né, tem até um gráfico chamado gráfico de Gantt, para a gente conseguir acompanhar os nossos vários projetos, uh, a gente não precisa porque está nessa correria, está sempre correndo atrás de incêndio, apagando incêndio, resolvendo BO, independente da, da gíria que a gente use, é a gente parar de sofrer, é a gente parar de começar muita coisa e terminar poucas. E é isso que desestabiliza o primeiro chakra, e é nesse tipo de sentido que o jambolão vem para ajudar. Então, quando a gente tem muita dificuldade de definir prioridades, ou então a gente tem dificuldade... De terminar aquilo que a gente começou, seja por indisciplina, seja por procrastinação, seja por enrolação, seja por demora, seja por falta de saber priorizar as coisas, seja por, independente do motivo, né? Uh, falta de meta, né? Ou aquela pessoa que está sempre mudando de opinião, muda de opinião que nem um vento, o vento muda de direção. O jambolão, ele vem para a gente se centrar, ele vem para a gente, tá? Vou alinhar minha vida, vou entrar no eixo, para daí eu sei, tem que ir para cá, depois tem que vir ali, depois tem que para reto. Então, a gente consegue ir norteando a nossa vida, o Jambolão ajuda muito nisso. Olha, eu aqui interrompendo meu vídeo, mas é por um bom motivo. Pessoal, quero te convidar a participar do workshop Aura Master, a nova terapia, para cada um conhecer a técnica de alívio imediato, a técnica de ação terapêutica que vai na raiz de medos, mágoas, traumas para desprogramar a fundo e trazer mais leveza e harmonia para o dia a dia de cada um. Quer participar? Quer se inscrever gratuito? Vai acontecer às 20 horas, horário de Brasília, de 9 a 13 de maio. E O link para você se inscrever está aqui abaixo desse vídeo. Um beijo e bom resto de vídeo para você. Então, para garantir que você tenha todo esse poder do jambolão, vou pedir para o pessoal colocar na tela o nome científico dele, que é Cisigium cumini. Então, é preciso você ter acesso a essa planta com esse nome científico e olha o que, que ela faz quando a gente ativa ela né, desperta o poder oculto do jambolão. Ele traz força e vontade para a gente se mobilizar em direção aos objetivos, gerando disposição e atividade. Ele também cria priorização interna para a realização dos nossos desejos e gera disciplina e bons costumes. Então o jambolão, sempre que a gente usar ele depois daquela ativação com verde e prata, lembra? Que do nosso peito sai uma luz verde, ela volta, vai um prata, volta prata, vai o verde e ela fica oscilando. Prata, verde, Prata, verde, prata, até que essa vibração, essa pulsação se estabeleça lá na planta, né? Então quando isso se estabelece no jambolão, que inclusive eu vou te mostrar aqui, é uma plantinha aqui, ela é verdinha pelo código de cores da luz da serra, isso significa um vegetal puro, tá? Que age diretamente no chakra. E aqui a planta ela pode ser tanto desidratada quanto fresca. Aqui, vou colocar em contraste com a minha camiseta que está branca, é uma planta desidratada, ó, ela é sequinha. Viu? Perto do microfone aqui ela até tá a sequinha. A gente pode usar ela tanto seca quanto desidratada, independente se é fruto, lasca do caule, é, uma folha ou um pedaço da raiz ou um, uma flor do jambolão, não tem problema, tá? Pela fitoenergética, não tem problema, a parte da planta você usar sempre vai ser jambolão, desde que seja essa planta com o nome científico específico que eu te passei, tá? Então para você ter acesso a esses poderes ocultos do jambolão, é importante você pegar um pedaço, aqui eu estou pegando bastante para você entender, né? Mas bastaria, sei lá, um oitavo disso aqui, uma lasquinha, que pode até subir. A gente usar só esse pedacinho aqui e fazer um chá. Às vezes o chá da fita energética ele não tem nem gosto, porque a gente só precisa de uma amostra do DNA da planta, não precisa de muito. Então, pode ser isso aqui que você está vendo aqui na minha camiseta de contraste, ou pode ser bastante se você gosta do gosto. Mas, ah, pela fita energética, para você ativar o poder oculto da planta, mais planta não quer dizer mais resultado. Ah, eu vou tomar um chá de uma carreta de jambolão e vou ter uma carreta de disciplina. Não, não é essa a proporção. O que vem, o que gera transformação é a consistência. Por isso que a gente te orienta a tomar o chá do jambolão durante sete dias, duas vezes por dia. Uma caneca ali de mais ou menos 350 ml com água aquecida em fogo no fogão. Não pode ser micro-ondas, não pode ser chaleira elétrica, não pode ser uh, água de torneira elétrica. Tem que ser aquecida no fogo, porque o fogo tem uma essência, tem o elemento fogo presente que combina e ajuda né, a preservar a energia da planta depois de ativada. Então essa água morna que não é fervida, tá? Começou a formar aquelas bolinhas no fundo da panela, já está aquecida, a gente coloca na, na caneca, uma lasquinha do jambolão, ou como você quiser colocar bastante, né, ter mais gosto, não que vai fazer mais resultado, ativa com verde prata, que nem eu te mostrei aqui, você faz esse chá ah, duas vezes por dia, né, e toma durante sete dias. Na fitoterápica energética não pode fazer aquelas garrafadas, ah, vou fazer um galão de chá de jambolão agora, vou tomar ao longo do dia, não depois de duas horas a energia da planta ela dissipa a fitoenergia ela dissipa porque a água é um bom condutor então se você fez o chá agora às 8 e deu dez e 15 da manhã você ainda não tomou você tem que jogar aquele chá fora e fazer outro e daí você ativa na hora que você for tomar e tem que ter um intervalo mínimo de quatro horas entre cada caneca de chá que você tomar então se tomou às oito no mínimo a partir do meio-dia se tomou às 10, no mínimo a partir das 14, se tomou meio-dia, no mínimo a partir das 18, tem que ter 4 horas de janela entre uma caneca e outra, faz o chá do jambolão, depois você me conta o que mudou na sua vida aqui nos comentários. Se quiser aprender sobre outras plantas, deixa aqui também que a gente está sempre olhando. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.